Fala família TW, tudo bem? Mais uma aula pra vocês hoje e vou explicar pra você como é que funciona o drawdown e qual a diferença entre o drawdown por equity e por account balance, que é muito utilizado em mesas proprietárias grandes, né? FTMU, MyForexFound, Found Trader, tá? Primeiramente um resumo muito rápido, calma, o que é drawdown? O drawdown é a distância que vai ter do seu capital atual em relação ao seu último lucro, o acúmulo do seu capital com seu último lucro. Vamos dar um exemplo aqui. Seu capital estava em 100K e ele caiu para 80K. Então, você teve um drawdown de 20%. Você teve uma perda de 20%. Então, o drawdown é isso. Você vai sempre observar o topo anterior, tá? de preferência o maior. E com base nesse topo, você vai calcular, pode ser em porcentagem, pode ser em valor financeiro, etc. E tu vai saber. Tem pessoas que preferem calcular o drawdown em financeiro. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim, para cada 100 mil, a gente tem... 20 mil de drawdown, tá? O drawdown normalmente ele ocorre antes do próximo lucro, que é o que é chamado de fator de recuperação após o drawdown, certo? Quando a gente fala de equity e account balance, existe uma diferença muito óbvia entre os dois, eu vou explicar como é que funciona. Primeiramente o equity. O equity ele é o account balance mais o seu saldo flutuante, tá? Pode ser um flutuante positivo como um flutuante negativo. Vou dar um exemplo, você tem uma conta de 101k, perceba que você está ali com é, 2.500 dólares flutuantes. Ao mesmo tempo, você percebe que o equity, o rostinho que está ao lado do 101k, ele está em 98.750. Ou seja, é, o capital atualizado é o equity, entendeu? E o account balance é o capital sempre inicial. Perceba também no outro exemplo, na segunda coluna... O, o Account Balance está em 98k. Em dado momento, você começou a ter 5 mil de lucro na operação e chegou a ficar com 103k em Equity, o capital atualizado. No outro exemplo, é o seu Account Balance em 100k, mas você não fez nenhuma operação. Por quê? Porque o Equity é o Account Balance mais operações flutuantes, positivas ou negativas. Só que no terceiro exemplo, não tem nenhuma operação, então você pode perceber que fica no 0 a 0 Pessoal, ambas, tanto a Found quanto a FTMO, quanto também a Found Trader, todas essas mesas proprietárias, elas têm uma base aí de 5% de drawdown máximo no dia que você não pode ultrapassar, nem com balance e nem com equity. Eu vou dar um exemplo aqui de uma operação onde você arriscou mil dólares para ganhar mil dólares. Perceba que ela está flutuante, positivo, mil dólares. Só que em um dado momento, você vai ter o seguinte exemplo iniciou a conta com 100k, você ficou 5 mil dólares positivo. Porém a MyForexFound, o drawdown base dela é o drawdown por equity. Então o que acontece? Se você perder os 5 mil dólares, você vai voltar para os 100k, só que tem um detalhe, pessoal. O drawdown principal da MyForexFound é pelo equity. Então você tem 105 mil menos 5%, ou seja, vai dar 5.250 de perda máxima que você pode ter nesse dia Caso você ultrapasse ou chegue na perda máxima Você já é desclassificado Então pode perceber que quando o capital ele atualiza Automaticamente o seu drawdown também atualiza Que é um ponto negativo na MyForexFound Mas a MyForexFound fez uma mudança E eu vou explicar para você até o final do vídeo Dando o exemplo ali do acontecimento Você arriscou mil dólares para ganhar seis mil A operação não foi para o lucro só que quando estava com mil dólares positivo, ela voltou. Só que aí que tá. Quando ela voltou, além de ela ter voltado os mil dólares, ela caiu um pouquinho a mais. Ela caiu mais 250 dólares. Então, acabou que você perdeu os 5.250 dólares e teve um hit no drawdown e perdeu sua conta, que seria ali nos 99.750 dólares, que era o mínimo que você poderia chegar no capital naquele momento. Pessoal, perceba a diferença clara. Enquanto a Found, ela calcula com base no equity, que é o seu capital atualizado, a FTMO, o seu equity serve como gordura. Então, pega o exemplo de uma conta de 100k na FTMO, você chegou a 5 mil positivo, flutuante, só que em dado momento a operação voltou e você perdeu 5 mil. Só que você não precisa se preocupar. Por quê? Porque a FTMO, ela leva em consideração o balance do dia, que é atualizado sempre na plataforma, diretamente na dashboard. Então você percebe que você ainda tem 5 mil a mais. É como se você tivesse, você ganhou 5 mil, aquele 5 mil virou uma gordura, e depois abaixo você ainda tinha mais 5 mil para perder ali é, no, daily, no daily total. Mas o que eu recomendo para você? Sempre respeite o equity. Porque do dia para a noite essa mesa pode, pode mudar essa regra, o meu vídeo ficar desatualizado e você acabar... Sendo desclassificada, tá? Então se acostume com o Equity. Só a parte teórica não importa. Você também tem que aprender como é que faz na prática, para que você não tenha nenhuma dúvida. Então, por isso, eu comprei um teste de 5K na MyForexFound, eu auditei no MQL essa conta, e além disso, eu tenho uma transcrição como prova do suporte da MyForexFound, confirmando todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, assista o próximo vídeo, mas calma, se inscreva no canal, valorize o meu trabalho. E por favor, ativa o sino de notificação. Se você não quiser ativar para não ter notificação, faz o seguinte, participa do link tá aqui embaixo. Você vai clicar e vai participar diretamente da nossa comunidade. É gratuita, mas o conteúdo lá é incrível. E não se esquece também de se inscrever no meu Instagram. Bora lá, pessoal! O objetivo desse vídeo é que ele realmente ajude você que está com essa dúvida. Então eu resolvi né, comprar um teste de 5K na Found e testar sobre essa diferença entre o account balance e equity e acabei descobrindo de forma é, não oficial que a MyForexFound também tem um drawdown com base no account balance, ou seja, eles estão utilizando os dois modelos atuais, o por equity e o por account balance, enquanto a FTMO atualmente está utilizando apenas o account balance mas claro que se você tiver uma operação aberta muito negativa que ultrapasse o seu drawdown diário, você também vai ser desclassificado. Então, boas empresas estão utilizando os dois modelos, citando elas The Found Trader, FTMO e MyForexFound. As três estão utilizando os modelos de Equity mais Balance, para atualizar vocês. Eu comprei um teste aqui de 5K, pode perceber que a partir do 5K, eu cheguei a ficar negativo aqui é, com base no balance de 4.898. Só que depois eu acabei ficando positivo. Mas perceba o que aconteceu. Eu tive minha conta, minha conta suspensa, né? Justamente por uma violação de regra. Só que eu vou te explicar o que aconteceu. No dia 11, eu, eu comprei esse teste, né? E comecei a operar ali no dia 9. Fiquei negativo, 100 dólares. Quando foi no dia 11, eu abri duas operações, sendo que uma eu encerrei com 100 dólares também, tá? Esse era o risco, eu sei que é um risco alto, mas é, é o meu perfil aqui nessa situação e como era uma conta que não iria me fazer falta, fazia sentido fazer isso. Então aqui eu acabei também perdendo 100 dólares, tá? E acabei ficando negativo. Só que nessa perda eu vim encerrar essa operação no dia 12, como você pode perceber. Close time, tá vendo? então eu já estava com perda acumulada só que perda acumulada no account balance, por quê? porque eu tinha um, duas operações né? que foi essa e essa no dia 11 e dia 12 que estavam abertas, porém com lucro você pode perceber que tinha 200 dólares e aqui mais ou menos 300 dólares vamos dizer assim porém no dia 12 também eu tinha tido um outro lucro de 98 dólares, então pode perceber que eu tive aqui um acúmulo é, até chegar no dia 12 de 300 dólares Tá? sendo que esses 300 dólares tinha sido é, numa conti balance, ou seja, eu fechei operações negativas, mas eu tinha operações é, positivas que cobria esse prejuízo, então, teoricamente, a minha conta não estava em drawdown, tá E eu vou te mostrar na transcrição da conversa essa prova desse resultado, e eu não estou dizendo aqui que a mais fora que ser errada, eu só estou mostrando para vocês a atualização na prática, na prática. Eu comprei esse teste de 5K porque eu falei assim, cara, só o conteúdo teórico a galera não vai entender. Mas quando eu botar ali na prática a galera vai entender. E eu segurei a operação propositalmente para que ela pudesse estar no lucro e deixei a operação negativa encerrar no mesmo dia. E olha o que aconteceu. Você pode perceber que eu não cheguei aqui né, aos 4 mil... 4.500 dólares, que é o drawdown máximo. E também eu não cheguei nenhum dia aqui, se é, não vê um distanciamento aqui do account balance, de mais de 5%, que seria no caso 250 dólares. Né? Enfim, e aqui está a conversa. Né? Eu falei, oi, boa tarde, tudo bem? Minha conta foi violada no positivo. Como isso pode acontecer? Porque o drawdown era por equity. Lembra, pessoal? Somando as operações abertas e fechadas, o patrimônio da minha conta foi positivo e aí ele me respondeu, olá tudo bem muito educado, rápido, solícito e também com uma certa empatia comigo como podemos ver em seu painel seu limite diário de saldo hoje era 4.653 vocês percebem aqui que em nenhum momento esse valor chegou a ser é, chegou nesse capital quando a gente pega aqui, ó, é, trading days né? vamos dizer não chegou, né? não chegou você pode perceber Deixa eu atualizar aqui a página, né? Porque tem gente que vai dizer que não é real. Você pode perceber que não chegou, tá? Beleza. E ele bota aqui: ó, infelizmente aconteceu uma violação que você fechou seus pedidos negativos primeiro. Ou seja, a violação aconteceu diretamente no account balance justamente porque as minhas ordens negativas foram fechadas primeiro. Então eu me perguntei: cara, eu como trader faz sentido para mim se eu sou um trader vencedor? eu fechar as operações que estão negativas primeiro com o nível de stop que eu quero e deixar as positivas para o longo prazo para que eu tenha uma relação de lucro melhor vocês concordam com isso? e eu fiquei tipo, oxe pô, se eu for ficar fechando as operações com lucro mais rápido pô, vai acontecer que vai, vai mudar minha relação de risco retorno e consequentemente eu posso até virar um trader perdedor mas tudo bem Aí eu falei bem assim, mas o drawdown não é por equity? Meu patrimônio somando operações abertas e fechadas no dia é positivo. Ou seja, eu não cheguei a ter o drawdown máximo no dia. Aí eles botaram, consideramos o equilíbrio e a equidade, né? que seria o equity e o balance. Mas aí eu botei assim, mas eu protegi o, os, os pedidos positivos, os trades positivos estavam todos protegidos. Sim, mas se deixar seu saldo cair abaixo do limite, você violar a conta. Aí eu falei, caso eu tenha operações lucrativas é, lucrativas para meu saldo. E aí eu vinculei a minha conta o MQL5 e tinha essa informação de drawdown de rebaixamento do equity, tá? Do equity com ballice. E aí eu mandei para eles tudo e tal. E aqui está a informação diretamente do saldo, ou seja, eu encerrei a operações negativas. Tá? Pode perceber aqui foi provavelmente no dia, no dia 11, dia 12. Mas tipo assim, eu não encerrei tudo em um dia só. Porque aqui seria, por exemplo, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Então seria automaticamente 300 dólares. Mas para me perder de forma acumulada, eu teria que perder 500 dólares. E para me perder em um dia só e dar o equity do dia, eu teria que perder 250 dólares no dia. Em nenhum momento isso aconteceu, entendeu? Então assim, é, o equity ficou um pouco negativo, chegando a 4.900, como você pode perceber aqui. Só que depois daí, minhas operações ficaram todas positivas. É tanto que quando o próprio sistema da MyForexFound encerrou a ordem, é, porque, ele, porque foi supostamente violado, é, você pode perceber que o balance subiu e minha conta fechou positiva. Então, assim, é só para exemplificar, não estou falando que eles estão errados, eles estão certos, é a regra deles. Então, por isso que eu falo para vocês, acostumem-se a trabalhar com base no equity, tá? porque mesas sérias, elas querem isso, é o que eu percebi aí eu mais o... É, aí enfim, eu comecei aqui porque meu drawdown estava bem controlado apenas meu balance que estava abaixo do 5k, porém o meu equity estava acima do 5k então somando operações fechadas, aberta e meu capital inicial eu estava tipo assim, com 5.100 5.200 então eu falei, cara, não, não, eu não preciso me preocupar com aquela operação negativa que eu fechei se as minhas positivas estão no lucro vocês concordam com isso? então aí, ó ao fechar as ordens, o seu balance, por um momento, caiu abaixo do limite. Eu falei, beleza, né? quem fechou. Enfim. Após a violação ocorrer, todas as ordens são fechadas automaticamente. Deixando o seu balance positivo. Mas, infelizmente, seu balance foi abaixo do limite. Então, eles falam aqui, deixando o seu balance positivo. Porque fechou as ordens. E as ordens foram fechadas automáticas. E após a... A violação isso ocorreu. Mas infelizmente seu balance foi abaixo do limite. Enfim. Obrigado. Fiz esse teste com viés educativo, aí expliquei a eles que tinha um canal no YouTube e tal, que ia atualizar, e pedi a transcrição da conversa e agradeci, dei uma nota máxima pro pro Alielson, que é um ótimo atendente, e fiz um review positivo no Trustpilot. Quando você percebe aqui a conta? É... atualizando aqui pronto ficou positivo em 4.25% tá sobre o capital inicial, você pode perceber que o drawdown o rebaixamento máximo ficou em 7.9% e aí ficou essa discrepância de, de, de, de informações muito grande então eu posso atualizar aqui vocês vão ver, e quando é que ocorreu isso? ocorreu quando eu fechei operações, só que aí que tá Aqui é um drawdown de 7.9, mas tipo assim, eu fechei é, em dias diferentes. Porque aqui, vamos supor, eu fechei essa operação no dia 11, essa eu fechei no dia 12, essa aqui eu fechei no dia 13, eu não perdi tudo em um dia só. Só que o drawdown que foi violado foi o do dia. Então assim, é, nos momentos que eu estava fechando ordem, era justamente para proteger mais o meu lucro, né? E fazer com que aquela ordem que está positiva não volte para o negativo. Então, foi, é mais uma estrutura de proteção. Mas eu só deixo claro aqui para vocês uma coisa, pessoal. O motivo, claro, que eu, que eu reprovei nesse teste foi justamente por estar operando alavancado, pessoal. Tá? Não é a culpa do drawdown. Então, por isso que eu falo para vocês, operem com base em drawdown in equity. Não operem alavancado, porque vocês nunca vão precisar se preocupar com isso. Operem da forma correta. Então, se eu estivesse operando aqui sem alavancagem, sem utilizar, tipo assim, eu estava utilizando aqui 0.5 por lote, eu acho, 0.10 por lote, né? É, pô, daria tudo certo, entendeu? Eu teve até uma hora que eu botei um lote aqui, enfim, cometi um erro, mas consegui corrigir. Então, se eu não estivesse perdendo é, 100 dólares por ordem, eu estaria é, vivo, ainda não seria violado, mas passaria com o tempo, e não nenhum, nenhum dia na semana, mas... Como meu objetivo aqui era passar rápido, era fazer o vídeo, era confirmar as informações, então fazia sentido para mim operar alavancado. Eu não estou recomendando a vocês operar alavancado. Lembre-se disso, tá? É... E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham um viés educativo é justamente para atualizar vocês. MyForexFound, trade e FTMO são as melhores mesas. Não olhem para outras mesas, olhem para essas mesas, essas vão te pagar... Essas vão valorizar vocês como os traders, tá? Tem um suporte de qualidade, tem plataforma boa, tem explicações muito claras até quando você viola, entendeu? As explicações são claras, eles não debocham da pessoa. Então é isso, pessoal. Tamo junto? Valeu!